E aí rapaziada, tudo beleza? Aqui é o Manuel, o cara que mais entende de sexo desse YouTube. Hoje vou te ensinar uma poderosa mistura com três ingredientes muito comuns que eu tenho certeza, você vai ter na sua casa agora. Essa mistura é tão poderosa que vai travar o seu gozo por até 45 minutos. Antes de ensinar essa mistura secreta e muito poderosa, vou te pedir uma ajuda para fazer com que esse vídeo alcance o um maior número de pessoas possível, ok? Deixa seu like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para você não perder nada, beleza? É muito importante que você assista a esse vídeo até o final para que você entenda exatamente como preparar essa mistura e consiga resolver de uma vez por todas esse seu problema de ejaculação precoce. Essa mistura me ajudou muito, e por um bom tempo controlei a minha ejaculação precoce, e consegui durar mais alguns minutinhos na cama mas o que me curou de vez, fazendo com que eu atingisse o controle total da minha ejaculação foi um método caseiro passo a passo, muito eficaz que eu segui. Graças a esse método minha vida sexual mudou, e hoje eu não gozo rápido e tenho total controle da minha ejaculação, por isso consigo gozar só depois que a minha parceira estiver 100% satisfeita. Para te ajudar a atingir o controle total da ejaculação eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo, um link para uma vídeo aula gratuita e exclusiva desse método passo a passo. E convido você a clicar lá e assistir, assim que terminar de assistir esse vídeo aqui. Agora vou revelar os ingredientes dessa mistura poderosa. O principal ingrediente dessa mistura é a cebola. A cebola possui vários benefícios para o nosso organismo, entre eles encontramos o aumento da libido e a melhora significativa no desempenho sexual. Ela ainda ajuda a melhorar a circulação e a controlar a performance sexual, o que beneficia diretamente o seu desempenho sexual. Uma vez que uma pressão arterial regulada e uma circulação sanguínea melhorada proporciona o aumento da libido e da duração da ereção, fazendo você ficar mais tempo na cama sem preocupar se vai gozar rápido. A cebola é sim um santo remédio para nós homens e melhor ainda para os que sofrem com episódios de ejaculação precoce. Para aproveitar essa ação afrodisíaca da cebola ao máximo você precisa prepará-la da seguinte maneira. Você vai precisar de uma cebola grande, duas colheres de sopa de mel, um copo de água ou leite. O modo de preparo. Você vai cortar a cebola em quatro partes e colocar para ferver juntamente com a água ou leite em fogo baixo. Depois de cozida, deve-se deixar a cebola descansando por cerca de uma hora, devidamente tampada. Em seguida você deve coar a água da cebola e adicionar o mel, e misturar muito bem. Deve-se tomar uma colher dessa mistura todas as manhãs. Eu garanto que se você fizer uso dessa mistura diariamente você vai conseguir durar mais na hora H. E aí, topa fazer uso dessa poderosa mistura ainda hoje? Deixa a resposta lá nos comentários. Lembrando que isso não é a cura definitiva para a ejaculação precoce, é apenas um tratamento paliativo para esse problema. Se você vem sofrendo com esse problema eu te recomendo que procure uma ajuda especializada, se hoje eu estou curado foi porque segui o passo a passo de um método caseiro para curar esse problema de uma vez por todas. Então meu amigo, se você quer acabar de vez com esse terrível problema e parar de ouvir das mulheres aquela frase, mas já... Sugiro que você clique agora no link que está na descrição desse vídeo e assista a aula gratuita que está lá. Forte abraço e até o próximo vídeo.